Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo de FIFA 20, galera Ultimate Team, como eu havia prometido para vocês, estou trazendo mais um vídeo aqui Opa, caramba, aí Trazendo mais um vídeo aqui de Ultimate Team, galera Seguinte, no último episódio a gente tinha é, colocado alguns jogadores na janela de transferência, né? Bom, eu vi aqui que chegou 10 notificações da janela de transferência Acredito que alguns ali é tipo que não foi vendido e tal Mas eu já tô vendo ali embaixo que 4 deles foi vendido, mano Então isso já é muito bom Já vi que as minhas moedas lá subiu pra 15 mil Quer dizer que teve jogador que foi muito bem pago ali, velho Isso eu gostei pra caramba Bom, é o seguinte, a gente vai aqui então Vamos entrar na lista de transferência, galera Vamos conferir junto aqui Olha, quatro jogadores vendidos Pô, já me deparei com o primeiro aqui, velho. 13 mil os caras pagaram. O cara deu um lance de 13 mil. Nossa. Velho, 13 mil num zagueiro. Over 74, me deu de ritmo. Nossa, cara. Ganhei muita grana esse cara. O Gabriel Jesus, velho. Eu paguei 4 e pouco, cara. O cara é atacante, mas... Cara, a defesa 75, pá... Tá bom, assim, porque ele é um zagueiro, então importa ali mais a defesa e físico, né, cara? Ritmo, importa, porque se o cara precisar correr voltar e tal, é... Mas, tipo... Ah, eu não pagaria, mas o cara pagou, tudo bem, agradeço, fico muito feliz. A gente iniciou aqui um lance de 900 com ele, apesar que ele tá valendo aqui, deixa eu... é que não dá pra comparar agora. Mas enfim, vamos passar para o próximo, o sim aqui, ó atacante 73 do over, eu não sei ele por 700, eu vendi ele por 900. O meu aqui é um lateral direito, over 69, vendi por 150, lance inicial. Esse daqui também vendi pelo lance inicial, que é um outro zagueiro, 68. Ok, fizemos dinheiro, já dá para a gente iniciar o draft com 15 mil. Porém, a gente não vai fazer draft hoje, cara. Eu vou fazer um squad battle aqui, beleza? Bom, eu vou listar esses caras novamente aqui. Ok, galera? tá nenhum comprador foi encontrado para este item. Cara, esse daqui tá difícil vender, velho. É... Vamos ver esse meia aqui. Esse meia aqui, vamos ver, comparar o preço dele, galera. 150. É, cara. 150 é, Tem cara vendendo por 450 Aqui Cara, eu vou Colocar ele por 200 Pra ver se eu ganho Vou colocar 12 horas Isso, tá ok Vamos nesse zagueiro aqui Vamos comparar o preço dele Sempre importante, galera, você comparar o preço dos jogadores, cara Porque se você vender na louca Você vai perder dinheiro, entendeu? Então aí, ó Tem cara vendendo por 200 Vamos colocar 200 nele Joga 12 horas pra ver o que acontece Eu tento duas vezes, cara Aumentando o preço assim Se eu não consigo, eu coloco o preço mínimo mesmo E vou pelo preço mínimo Esse outro meio aqui, ó Comparar preço 550, 550, ó oh, 1200 Vamos iniciar com 550. Esses daqui vão acabar logo. Não tem nenhum lance. Vamos iniciar com 550, galera. Joga para 12 horas e lista ele. E assim vai. Esse cara aqui, 150 também. Vamos comparar o preço dele. Ó, os caras estão a 450, 150, 250. Cara, ele é um mês central. Não é tão ruim esse cara aqui. 37 de ritmo, 37 físico. Tá, vou anunciar ele por 250, 12 horas. Vamos avançar. Essas cartinhas aqui, ó. Cara, deixa eu ver quanto que ele tá valendo. Eu comprei por 1.400, cara. Eu tento não vender abaixo do que eu comprei. Porque senão você não ganha dinheiro, entendeu? Ó, já deu um lance de mil ali. Cara, vou anunciar ele por 1.400 aqui, pelo menos. Vou pelo menos recuperar. Preço comprei agora. Ah, vou colocar 10 mil, né, filho? 8, 8 mil 8 mil você compra já está ele Ok, manda Esse zagueiro aqui, cara Deixa eu ver Esse zagueiro aqui Daqui ele é bom, cara 900, 300 e pouco Esse aqui o cara vai comprar barato Cara, vou colocar ele por 800, vou listar ele por 800, 12 horas, 10 mil comprar agora. Bom, galera, a gente já listou os nossos jogadores aqui, vamos esperar até amanhã para ver o que acontece, beleza? É isso daí, deixa eu ver aqui, metas de transferência, o que, que tem aqui? Quero comprar por... Sim, esse zagueiro aqui, ó. Tá, mas eu não vou comprar agora. Vamos pro Squad Battle, que é o que a gente, a gente quer jogar. Bora! Vamos iniciar o Squad Battle, galera. Ó, meu time, quer ver? Eu já vou mostrar meu time pra vocês. Vou jogar contra esse cara, 66 de nota. Jogar esse daqui, cara. O cara tem... tá? Uma Parecido com o meu, no profissional Meu time aqui, ó, galera Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Tô com 84 de entrosamento Eu tô com o Rubens Sobrino Gabriel Jesus no ataque também Meia esquerda eu tenho o Simon Meia central eu tenho o Edu Cortina Meia central eu tenho o Granel E um meia direita aqui, que é meia também É o Raul Garcia esse cara aqui eu tenho que colocar outro no lugar, velho ele não... Tipo assim, ele ajuda, mas não é tanta coisa assim E não é a posição dele é, Lateral direito eu tenho o Suarez Zaga eu tenho o Eliseu Falcão Nosso goleirão, o Adam aqui Muito bom esse cara o, Inini, o Inigo Martinez Tá na zaga também Lateral esquerdo eu tenho o Molinero E esse é meu time, galera Esse é o meu elenco, beleza? Bom, vou iniciar aqui a sessão, então Vamos pro Squad Battle Battle Squad Battle não, Battle O cara tem 61 de ataque, eu tenho 74 Mais sorte que ele Então se a gente perder, cara, pelo amor de Deus, o cara tá com 26 de Entrosamento, filho, podemos perder Entendeu? E é isso daí, pessoal Vamos jogar, então, vamos iniciar A partida o Estádio Palermo West. Quer dizer, Palermo West é o nosso cara que a gente tá enfrentando. O Estádio. Não sei o nome ainda, vamos ver. Olá, sejam todos muito o tempo tá... Forest Park. Tiago é Leifert nas... Leifer, e Caio Ribeiro. Vamos lá então. A gente ver de perto. Absolutamente tudo. jogando a fora de casa. Isso de você enfrentar um elenco que outra pessoa montou é muito legal. Sempre tem surpresa. Vamos ver o que vai acontecer. A bola Ótimo! De graça, Boa, Granel! Ao Sobrino! Simon! Ao sobrino. sobrino! Gabriel Jesus! Gabriel Jesus tocou pra Granel, vai Granel oh. E ele tira a bola de lá Raul Garcia, Garcia. Leu bem o adversário e fez o corte Boa a a Olha, galera, a gente tá pegando fraquinho ainda com os caras Gabriel Jesus Que interceptação, ótima leitura de jogo Confira aí como começa o time anfitrião o professor decidiu pelo passe. 4-4-2 convencional. Eu espero pelo menos ver um pouco de troca de posição. O oh, louco, o oh, louco, professor. Senão, o time vai ficar muito Não ouro. deixa, Martinez. Isso. Vamos ficar de olho nesse ataque. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ô, galera, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? A gente não joga assim, cara. E hoje nem precisa de mesa tática, Caio. Edu Cortina. Vamos ver se na jogada vai entrar. O goleiro deu rebote. Ah, não acredito! Cerrou ali, velho. Meu Deus, na cara do gol, mano. Na cara do gol. Esses caras aí que Coloca isso. Vai em cima. Rouba. Rouba o time. Isso, Boa. Vai, Simon. Vai, Gabriel Jesus. a bola onde queria. Vai o Sobrino. Defesa o O sobrino. O que, que é isso, cara? que que é isso? O passe não chegou ao destino. Bom corte. Boa, vai Edu Cortina, isso. Molineiro, Simon. Não, não, não, não. Volta, time, volta, Zaga, volta. Boa, Martinez. Vai, Simon, isso. Aí, Edu Cortina. Rubens Sobrino, Rubens Sobrino. é a... contigo, garoto, é contigo, hein. Isso, esse cara corre muito Ah, tava impedido, cara Não vale mais nada já Cara do céu, mano Esse cara é bom porque ele corre bem, galera Ah, o ritmo dele é bem alto, tá ligado? Por isso que eu resolvi colocar ele no time também Vai sair a isso bem sobrinho. Boa, Luiz. Ótima cortada. Toca pro Gabriel. Olha a chance passar a frente. Olha o rebote do goleiro. Boa! Ela... Ótima, time. E o desvio foi fundamental. Não ia dar pro goleiro. Cruzamento não deu em nada. Defesa basta. Entrou firme. Ah, time. Volta, volta zaga. Volta. Sobe, sobe, sobe, sobe. Todo mundo. Ah, Gabriel Jesus, não, não deixa o cara chegar assim, velho Não deixa o cara... Boa Pô, se não é o Adam, cara, a gente toma uma gol Desse jeito não dá, time, pô Olha isso Nossa, não gostei de ter feito isso Ah, Molineiro Edu Cortina Granel Sobrino Gabriel Jesus Dá a enfiada Ótima, ó, ótima Raul Garcia cruza Bola cruzada na segunda, Aparecendo Boa, Boa, Simon, Simon. Sério no lance, ficou com ela. Nossa, mano Vai do Cortina, é isso Vai, ah, Molinero Ruben Ah, não, cara Não demora, velho Não, não deixa, time. Pô, volta, Zaga, volta. A costa. Não. Cara, vocês estão deixando os caras tocar, velho. Não deixa. Ah, Vai, Simon. O o adversário ia fazer cortou o passe. Gabriel Jesus. Olha o que ele tá aprontando por ali. Boa, Gabriel Jesus. Boa. lateral ah, o que, que você fez, cara? Pelo Dá amor de Deus. Que acontece, né? o é Granel. Rubens Sobrino. O time. Era agora, era chance, velho. Vem, vem, vem, vem, vem, Zaga. Olha o cara dando impulso ali, cara. Vai chegar, mano. Boa interrompida. Não, não, não, não, não. Ah, horrível. Tá é horrível esse futebol, galera. Tá horrível. Não, olha isso, cara. E a defesa vai bem para afastar o cruzamento. Boca, isso. A Gabriel Jesus. Ele parte para dentro. E não tem falta não, chegada limpa. Não pode deixar time isso acontecer, cara. E ele se manda pro ataque com a bola. Que bola enfiada. Não. Bola se não é o Adam, cara, é o do time. Tá Se não é o Adam o hoje é Tem que Tira, tira, tira, tira Isso, boa, tira daí, isso Vai, Gabriel Jesus Ah, Gabriel Jesus. ah simbolou com louco, cara o o tempo sem gol. Ah, time Boa, Gabriel Jesus Devia ter, né, dominado esse jogo, velho. Granel, Garcia. Os caras estão morrendo já, cara. Tem que... Fazer um preparo físico nesses caras aí. valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Vai daí, ó. Granel. Tô cortina, Granel. Raul Garcia. Gabriel Jesus é o nome dele, Ruben não, Ruben Sobrino, A que que é isso? Pelo amor de Deus, Ruben Sobrino, faz uma coisa dessa, filho, cadê esse futebol Passou. que você tá escondendo? Ele vai tira daí, time, tira daí, cara. Ele não pegou na bola como queria, Aí, o goleiro agradeceu. Não, cara. Pelo amor de Deus, time. Pelo amor de Deus. Já fomos melhor um dia. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Vai, Raul Garcia. Edu Cortina. Bola enfiada, pode Vai, Simon. Virgosa. É tua, Simon. Vai que é tua, Simon. Simon Boa. Do... Bem, o lá vem bola na área. O jogo tá empatado por enquanto. Escanteio pro meio da área. Escanteio fechado, o goleirão tirou de soco. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Ai, galera. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Aqui mesmo. Foi pra cima, encarou. Cruzamento foi bom, mas a defesa Uh, um achei filho. que ia ser assim, hein? Smith. Boa, Daemon. Granel. Não, Granel. Perdeu a bola. Boa, Granel. Rubens Sobrino. Que enfiada. Grande visão de jogo. Cruzou pra Mufuca. Nenhum trabalho pro goleiro. Nossa, cara. Chegamos aos 15. Minutos. Que isso time? Mais <risos> meia hora de jogo. O pô Gabriel Jesus. Assim não dá Gabriel Jesus. Ele vai para cima. Tem opções. Futebolzinho que está mostrando aqui, cara. A bola para o um jogador e saiu lateral. Ótima posição para cruzar. Bola limpíssima, roubada na defesa. Vai, ah, Raul Garcia, isso. Vai, granela. Simon. Ótimo Pai, isso, Raul Sobrino. Boa, Raul Sobrino. Foi que nem um gato goleiro. <risos> Isso Vamos mudar a estratégia, que não tá dando certo. perigo. Ah, Ai, meu Deus do céu, Já velho. Como que pode, cara? Isso, garoto. Vai uma Boa, Granel um Vamos... Aleluia Aleluia, time Aleluia Ô Rubens Sobrino 30 chutes no gol Pra acertar um, cara Pelo amor de Deus Olha só que tirada, hein, filho Uma bomba o cara deu Ótimo, tia. Ainda bem que vocês conseguiram reagir o mais feliz agora. Dá tá um monstro passando a bola hoje não erra. Aí não, mandou mal demais. Esse Morena, toca. Quem? Miguel Martinez. Isso, Miguel Martinez. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Marca isso, garoto. Marca isso, isso. Ah, não desiste, de cara. Da era tua e se você ganhasse era um contra ataque perfeito o contra ataque que a gente precisava tá tentando criar uma jogada e queria o escanteio tira tira tira tira tira tira valeu a chegada ele ficou com ela Tem gente se preparando. Vai, pra meu sobrinho. Granel. Corte feito, a bola deles. Ah, Granel. E a vai, vai, vai, vai, tá vai. Então, tá cara, não essa desiste, velho. Não desiste porque se desistir, não, bate. cara. Não. Ai, não. Cara, não acredito que eu fiz isso, velho. Pênalti. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. Não faz ah, sentido dar um carrinho assim, né, Tiagão? Ah! E que gol mais importante? Pô, galera. Seguramos o jogo, tá seguramos o jogo inteiro Vamos pra tomar esse minutos. pênalti. Raul Garcia. Foi pra cima, encarou. Olha o empate É só fazer. Defendeu. Ai, cara. Olha o escanteio aí. Chance perfeita pra ganhar o jogo no finzinho. Escanteio pra área. Ô oh, louco, bateu forte demais o escanteio. Lateral, exagerou, hein? Já era. E o ataque acabou nem levando perigo. Gabriel Pode ir, bola pra área. Vai, Raul Garcia. Olha o corte pra dentro. Bela entrada pra ficar com a bola. Ai, galera. Não podemos. Cortado ali o passe no meio do caminho. Gabriel Jesus. Ah, tirou, cara. Que raiva. Molineiro Abriu a jogada na lateral a... Ai, que droga, mano Vai, vai, vai um... Não deixa Basqueira dar a... o contra-ataque, da... galera o Não deixa rolar contra o contra-ataque, pessoal Agora def... Ninguém vai dar combate Leu bem o adversário e fez o corte a Granel Rubem Sobrino bola enfiada com consciência o time tá precisando treinar mais essas transições rápidas aí, a chance era boa Fim dos... ah, galera tudo igual, vamos pra prorrogação ai, que droga, velho o jogo tava ganho, não podia ter feito aquele pênalti, mano nossa, mas o jogador tá horrível velho. eu trocar aqui, o granel ali, tá morrendo já, velho Cara, meia central, tem o Domingos. Outro meia aqui. O Soró. Nem dá um entrasamento da hora. Nossa, tem que puxar o um ataque aqui. O Gabriel Jesus tá morrendo já. Não aguenta nada, vou colocar o Egino, mas... Nossa, o Egino é horrível. É só porque ele tá... 100% por Tem o tempo da prorrogação. E tem muita gente de Perna em campo já, hein. Vem substituição no time visitante, daqui a pouquinho O time entra no campo de ataque A defesa tá aberta Tá, tá lá Antes de sair, antes de sair O garotão foi lá e fez um golaço Isso, Gabriel Jesus seu é o cara, bichão Essa foi maravilhosa Olha isso, que passada, hein Ó Boa, Gabriel Jesus Tu é o cara, bichão Isso, deixa tua marca aí Agora é só segurar, galera Só segurar que passa rapidinho Ai, Boa, sobrino Garcia. Mais um Boa. Deve ter sido o gol que decidiu o jogo. E é claro que a gente vai rever. Bateu pro meio da área. E agora, hein? Ele viu a pressão chegando forte. Tirou feio. Bola pro Massa. Tá certo. Quase galera. Vamos lá, vamos lá. Puxa. Nicolás Domingues. E ele acaba com a jogada e tira de lá Dividida limpa, roubou a bola Vai na bota, vai na bota Não deixa os caras correr, eles estão mortos Eles estão mortos, um dos caras estão morrendo Ah cara, não deixa Não deixa Olha o gol. Aí ficou Boada o Cara, não pode deixar o cara aberto Quem assim. É agora. Boada. Cara, não pode deixar os caras tomar frente assim, velho. Aí sai, um. achei que era a falta de novo, velho. Deixa eu mandar lá pra frente, cara quero nem arriscar ficar com ela aqui. O, o juiz, juiz tá dando minutos Não tá valendo mais. Impedimento marcado. Pedido. Ainda bem. Mandar lá para frente também. Não acaba mais. Hoje vamos nos ia... etapa final da fazer um final. lançamento com essa bola aí Que ia ser maravilhosa Vamos lá galera Vamos lá, vamos lá Vamos manter esse placar nosso o sobrino tá morrendo filho. A bola rola para os 15 dessa partida que parece não nunca. Cara, eu vou ficar só no toque de bola Inigo Martínez, Molineiro, Mossoró! Ah, tá. Achei que era falta. Eu já ia falar, falta do do quê? Vergonha na cara desse jogador. Só pode Vai, vai, vai! Nossa. Se essa passada tivesse dado certo, vem Simon. Não, caraça, Que saiu fora do lance. Nossa, exagerou demais na força, é só lateral. Ainda bem que ele exagerou. Raul Garcia, partida está completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. Bola que pode levar Vai, Simon. Tá lá. Três. Sobrou pro Gino filho. Isso. Esse time sabe dar orgulho. Esse gol foi, ó. Agora já ganhamos, galera. Agora pode brincar à vontade. Pode fazer mala. Se der tempo, né. Tira, tira, tira, tira. Isso, goleiro. Uh, achei que tinha entrado no gol. Pra caramba, como? Vai, vai, tira, tira, tira, tira. Isso, goleiro. Boa, Adam. Não, oh, louco, tá impedido Isso. Aperta zagueiro, afastou para longe da área. Vamos ter jogo por mais dois minutos, segundo a arbitragem. Nossa, que mercado, quis fazer mala e eu se ferrei, velho. Boa. Isso. Acabou, encerrado, muito bom time, jogamos muito galera, isso aí, gostei de ver, 3x1, que magnífico, esse jogo foi espetacular. Galera, e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá aquele like pra ajudar a gente aí, porque é muito importante. E comenta aqui embaixo galera, o que, que você achou do vídeo, se você gostou do futebol, se você tá gostando dessa série do Ultimate Team aqui do FIFA 20, beleza? E se você gostou, principalmente, deixa o like, cara. Porque o like ajuda demais no entrosamento, no engajamento de vocês comigo e na divulgação do, do, do canal no YouTube em si, né, galera? E, cara, para não perder nenhuma notificação, ativa o sininho aí em cima porque daí você recebe todos os vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? Porque o YouTube, às vezes, não notifica, então... E coloca o um sininho para todos, galera. Porque daí você recebe tudo que vem aqui no canal, beleza? Galera... As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, eu vou indo nessa, se quiser me segue lá no Instagram, porque lá eu sempre falo sobre o canal, sobre a página, então lá sempre vai ser a fonte da informação principal do canal e da página, beleza? Se quiser falar comigo também, chama por lá porque eu respondo, e é nóis galera, eu vou indo nessa, valeu mesmo de coração pela presença, fui!